gostaria saudar a Iniciativa Liberal pela marcação de um debate sobre fiscalidade na habitação. É um tema em que é sabido que temos enormes diferenças, mas essas diferenças são salutares. Eu não espero que a Iniciativa Liberal concorde com o LIVRE neste tema, mas gostaria que a Iniciativa Liberal fosse coerente com sólidos princípios liberais acerca das questões da fiscalidade. E é nesse sentido, aliás, que vai o projeto de lei que aqui o LIVRE apresenta. É um projeto de lei que tenta, Limitar, através da taxação, as externalidades negativas que edifícios devolutos apresentam perante outros edifícios. E isso aí é uma coisa que eu acho que os liberais poderiam ou deveriam acompanhar. Vejamos o caso do Sr. Braz. O Sr. Brás, do Algarve, sabendo que os filhos, os filhos vinham estudar para Lisboa, decide comprar um apartamento em Lisboa, pensando vendê-lo quando os filhos voltarem para o Algarve. Só que, entretanto, no prédio ao lado foi deixado o abandono, propositadamente, com risco de incêndio, com risco de derrocadas, com lixo até ao cimo do quintal, que toda a gente que vem visitar o apartamento do Sr. Brás, cujos filhos, entretanto, voltaram para o Algarve e que ele quer vender, num investimento que todos nós, imaginamos julgamos legítimo e legal, chegam ali e vêm aquele lixo, aquele risco de incêndio e aquele risco de derrocada. E, portanto, o prédio devoluto está, neste momento, a desvalorizar o investimento legítimo que o Sr. Brás fez no apartamento para os filhos estudarem em Lisboa durante uns anos. Isto passava-se há uns anos quando o Sr. Brás ainda poderia fazer um investimento deste. Não é coisa que aconteça hoje. Ora bem, o projeto do livro o que diz é quem deixa um prédio ao abandono daquela maneira deve ser taxado com mais em mim. Além de que as casas devem cumprir a sua função social, que é serem habitadas, além disso já é agravado, mas o que o livro diz é que deve ser mais agravado, porque isto neste momento está a prejudicar quem faz um investimento legítimo em casa própria ou então até procurando realizar algum lucro legítimo quando deixa de morar naquela cidade. Ora, eu já vi que a iniciativa liberal neste debate suspende alguns princípios que a gente julgaria sólida doutrina liberal. Por exemplo, há bocadinho, suspendeu a lei da oferta e da procura. Vale para tudo, de repente para a habitação em Portugal não vale. É irrelevante que haja procura por parte de milionários e que Portugal seja o país da União Europeia em que mais essa procura existe. E acha-se, por outro lado, que a oferta pode crescer infinitamente. Mas, bem, eu espero que, ao menos nisto, regressem a um bocadinho de coerência com o seu próprio pensamento e que venham a apoiar este agravamento do IMI para prédios devolutos, pelo menos pela razão das externalidades negativas que os prédios devolutos provocam sobre o investimento que as outras pessoas legitimamente fazem em habitação em Portugal.